Meus amigos queridos do canal, olha só que capricho que eu estou vendo aqui na cidade de Poço Fundo Olha só Há muitos anos que eu não vejo uma dessa Uma carroceria, pelo que eu estou vendo, está sendo reformada por conta desse detalhe aqui na madeira ó. Esse detalhe aqui, tá vendo? Está sendo reformada Mas olha o capricho Olha a Madalena no canto ali Olha só que capricho Eu vim embelezar mais a carreta Tá vendo que bem feitinha? Olha só gente, que detalhe E faz anos a Madalena ali Que capricho Eu, eu, eu admiro porque Quando eu era criança Só via assim, ó Nas Toyotas da vida Olha que bonito Até parece que eu estou atrás de um carro Na minha frente aí tem um, um carro E eu estou seguindo ele então é digno de eu registrar esse momento aqui, ó. Certo? Deixa eu ver o que que Madalena quer me mostrar aqui. Ah, um pé de goiaba. Mas tá na praça? Tá na praça? Não, tá na rua você pode pegar. É, tá na ilha? É, tá na ilha você pode pegar. Aqui não tem esse negócio de tá roubando tá não, porque tá muito duro, tá mas tem mais dura aqui ainda, ó. Ai ai ai, pronto. A Madalena caiu dentro do. E olha que belezinha de pezinho de goiaba. E tá aqui próximo da carretinha que eu tô vendo ser reformada. Tá vendo? aí que bacaninha, ó. É o... é o que Madalena gosta. Aí alguém fala assim, Madalena é só come. Madalena, <risos> Madalena, eu vou... acabar vou. Vi... Vai acabar vir. Vai acabar virando, Vai acabar virando um jargão, sabe? <risos> viu você comendo no vídeo, já vou falar. <risos> Ô pessoal, eu amo esses momentos, viu? Tá certo, tem mais é que fazer isso mesmo, né Madalena? Lá vamos nós, vamos mandar mais. É Gente, estamos passando aqui na cidade e olha o que nós encontramos. Uns canteiros lindos de muda de café. Gente, pensa numa mão abençoada que esse ser humano tem. Olha só, cada saquinho Nossa, desse, eu tô vendo Quantas aqui. Quantas milhares de muda tem aí dentro, será, hein? Olha só, que mão, tem de saquinho com duas mudas, saquinho com uma muda só. Mas olha que mão abençoada, olha o capricho que ele tem. Dá para você ver, ó. E vir, é um ó. terreno simples, gente. O terreno comum. Tem mais lá para trás, sim. É esse tem uma mão abençoada mesmo, pode considerar é, que Deus o abençoe é. nas vendas, dá gosto hein tem um negocinho de irrigação nesse e tá verdinho pessoal, ainda Uau. mais com a chuva ah, tem mesmo tem sistema mesmo, sistema de irrigação é. pequenininho não sei se dá pra ver aqui ó, vou mostrar aqui ó cadê, cadê, aqui ó ó, isso aqui é o postinho de irrigação Aí tem outro aqui assim, cadê, cadê? Hum. Hum. Cacau, ó. Tem uns pequenininho Aqui, ó, outro. Bota mais além de aqui no beato. Aqui, ó, outro. Aí, ó. Aqui, ó. Baixa mais o telefone? Aí, ó. Ó, aqui outro. Tudo de irrigação, gente. É. Não é à toa que tá lindo desse jeito. Que Deus abençoe. E acho que ele ergueu o sombrite pra tomar um solzinho hoje. É, pra não hum. ficar encharcado, né? Hum. Gente, nós fomos ali no mercadinho fazer uma comprinha. A gente tá aqui em posto fundo, fomos ali fazer uma comprinha, compramos batatinha, óleo de coco. Esse aqui é para mim. E o resto a gente comer lá na casa do primo do Cícero, onde a gente está. Comprei um chapéuzinho para mim, ó. Para mim, é pro Cícero. Olha que legal. Olha, que linda. Uhum. Vou tirar um chateuzinho aqui. O preço tá aí ainda, bem. Tô atrapalhado aqui. O preço tá aí ainda. Disse preço daí que é ridículo agora. Como você dá um presente pra mim no o Preço? É que eu não vi. Macarrão. Deixa eu ver molho. lá dentro. Mostra pra mim aqui. É. O moço enfia de qualquer jeito aqui. Enfia pra todo de limpeza. Também. Eu, não, tem noção, né, tem tem não tem noção né Ben tem gente que não tem noção só que eu troquei lá, eu mudei e nem viu da danone, danone não, yacute, maionese, óleo o que, que tem aqui? ovos, vocês são ovos. os ovos é. ah aqui, gente aqui nós encontramos bucha, essa bucha, bucha de metro, de metro para esfregar as assim. dá pra lavar daqui até lá no pé <risos> <risos> daqui até a tela ó Uma vez sabão lavar é produto roupa. de limpeza a gente utilizar porque Sim. E fruta Na verdade é o seguinte, eu tenho uma coisa bem? com a Madalena que eu é acho cebola, que muitos que muitos que vão ver horário. essa gravação nossa aqui vai concordar. A gente chega na casa de uma pessoa e a gente fica hospedado é bom sempre ajudar, né? Mamãozinho para mim. Me continuar sendo linda. É bom a gente sempre ajudar porque a dispensa sai tem que entrar, né pessoal? Hum. Amanhã nós vamos comprar a carninha, fazer um churrasquinho. Estou aqui tendo participação, participação no canal da Madalena, que chique. Pode, Madalena? Pode. Pode, né? Só que você não apareceu, Não, aparece não. Aqui nesse nós estamos inteiro. numa pracinha aqui muito agradável. Ó. Lugar tem gostoso um de ficar, ó. Aqui. Pessoal, pessoal é, umas é, crianças que embora. Tinha, tinha, tinha ah, várias crianças criança que estavam criança, ali, ó. Criança, né? É mesmo. O pessoal foi embora. Olha lá. É exatamente e é um lugar onde o pessoal pratica Parece que só tem baliza. Então, ali ó, aprendendo. Pronto, dona Madalena. Ah, vamos embora. Vamos embora. Vamos ver mais um pouquinho. Tchau para vocês, até, até daqui a pouco.